Olá, eu sou Luiz Davidóvis, presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Estamos participando hoje desta marcha virtual pela vida, que é baseada em pilares fundamentais para a sociedade brasileira. O primeiro deles, certamente, mais importante, é o direito à vida. Essa vida que não tem preço, que não pode ser resumida a uma planilha de números essa vida que não pode ser precificada. A defesa da vida nesse país tem que envolver necessariamente o conceito de solidariedade, especialmente com as populações mais fragilizadas, aquelas que não têm acesso nem a tratamento de esgoto, nem a tratamento de água e que vivem em condições precárias de higiene e de saúde. No Brasil, 48% da população não tem acesso à coleta de esgoto. 60% das escolas de ensino fundamental também não tem acesso à coleta de esgoto. 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Este é o país em que vivemos. Um país extremamente desigual e certamente a desigualdade é fonte de muitos problemas que assolam esse país. A desigualdade fragiliza a saúde dos brasileiros. Ela fragiliza o nosso protagonismo internacional, o nosso desenvolvimento sustentável. Ela é fonte da fragilidade política que esse país enfrenta. Então, espero que essa união que se dá hoje em torno do direito à vida sirva também como um passo importante nessa luta por um desenvolvimento sustentável do país um país mais igual, em que crianças tenham iguais oportunidades, independentemente do leito em que nascer. Estamos juntos nessa luta e os convido para assistir hoje à tarde, às 5 da tarde, a um webinário da Academia Brasileira de Ciências, com o título Salvando Vidas. Espero encontrar com vocês lá. Seguimos em frente. Vamos à luta, pelo Brasil, pela população brasileira.